Em segundo lugar, dentro da Fórmula Red Bull, hoje é Max Verstappen. Eu confesso que depois é, da largada, eu acompanhei a largada pela câmera da Alonso. Depois da largada, eu fiquei é, assistindo a corrida pela pela câmera do, do Verstappen. Separei aqui um linkzinho com a câmera do Verstappen e fiquei assistindo a corrida com, é, com ele. Everton. É impressionante como tudo é fácil para ele nesse carro. É óbvio, é, tem muito talento ali, não todos querendo desmerecer nada do que o Verstappen faz como piloto, e ele já vem fazendo há pelo menos dois anos, ele já tem sido o melhor piloto da temporada. Mas assim, Evelyn, é assustador como esse carro da Red Bull é melhor do que todos os outros. Ele passa como quer, quando quer, onde quer, por dentro, por fora, por cima, é, e teve problemas no final da corrida. Tira em que pés esse carro ser humano, né? Que é o que eu tenho falado desde sexta-feira. A Red Bull se mostrou humana é, nesse final de semana. É a carinha de que o Verstappen vai sobrar no campeonato só aumentou, né? Sim, sim. É porque, na verdade, assim tem dois, tem duas questões aí. A primeira, a Ferra, a, a Red Bull é a equipe que melhor interpretou essas regras, né? Essa é a bem, a bem da verdade. Então, desde o ano passado, quando eles trazem um conceito também muito diferente, muito especial também, mas não... É, e aí no bom sentido, né? não foi a Mercedes que virou do avesso, mas assim, num bom sentido, e, trazem, e, e traz conceitos também é, muito originais para o carro e tudo mais, e consegue desenvolver esse carro é, a partir de um momento da temporada, para ser mais afeito à pilotagem do Verstappen, quando chega nesse ano em que ele já, já entende os elementos que são necessários para melhorar o projeto e ainda assim deixar ele bastante suave para a pilotagem do. Do, do Verstappen, e aí tem a união do, do talento dele, é, é inevitável acontecer o que está acontecendo, né? E aí você tem um carro bastante versátil, né? Então, a, a, no GP do Bahrein, que é uma pista muito singular, que depende muito da, do force que depende muito da tração, e o carro vai muito bem, né? Também é um carro que... Cuida dos pneus, e lá no Bahrein ficou muito, muito claro isso, porque o Bahrein é uma pista que desgasta o pneu, né? Uma pista mais abrasiva e tudo mais. É, aí chega na Arábia Saudita, um circuito completamente diferente, um circuito rápido, um circuito é, de curvas rápidas, de reta e tudo mais, e a, e a Red Bull mexe em pequenas coisas só do. do, do da configuração, né? Basicamente a asa e, e, e só, né? É, e ela sobra, então assim tem muito o que fazer nesse nesse cenário, né? Ela interpretou melhor as regras, ela tem um carro que se adapta a todo tipo de pista e é isso que mostrou tanto no Bahrein quanto agora na Arábia Saudita e ainda ele se ele casa muito bem com a pilotagem do Versávio. É, aí ficou difícil, né? Fica difícil realmente de você enfrentar esse, esse conjunto tão, é, tão consistente. E é por isso que o Verstappen não teve problemas em, em recuperar essas posições rapidamente, contou com aquele safety car sem vergonha, né? mas também não é culpa dele, e aproveitou aquele, aquele momento para né? é, entrar no jogo. A questão, a única questão aí é que no carro dele a, os problemas aconteceram desde sexta-feira, né? Então, na sexta-feira ele já começa a sentir problemas com essa questão do eixo da transmissão, já fala muito sobre isso, é, tem problemas... É, no sábado, né, e problemas que o tiram da classificação e no domingo também, né, passa a ouvir coisas no carro e depois já não tá na mesma, na mesma sintonia e, e, e assim é, é claramente no final da corrida ele tirou o pé mesmo para para né, assegurar o negócio para fazer a volta mais rápida, para deixar né, para fazer a volta mais rápida no final e, e surrupiar esse pontinho aí do, do Pérez é, para ainda se manter na liderança, mas claramente foi um controle de prejuízo, né? um controle para que nada acontecesse ali, para não quebrar nada e tal, mas certamente a, a Red Bull tem, tem ponto fraco. Né? Então, assim, a gente, até o Bahrein, será que essa Red Bull não tem ponto? Ela tem um pontinho fraco, tá certo? Que é muito menos preocupante do que o resto do grid, mas ela tem, ela é humana, como você falou, mas tá mais perto da, perfe da perfeição do que todo o resto do grid, sem dúvida. Guilherme Bloise, foram 24 voltas pro Verstappen chegar na terceira posição, chegar em posição de pódio. Ok, beneficiado com o safety car. Ele levaria mais umas 4 ou 5 voltas para chegar naquela condição, sem esse safety car sem vergonha e safado que a FIA uhum. botou na pista. É, a gente vai é, falar menos da corrida do Verstappen do que ela merece, porque é outro desempenho assustador de um piloto que tem uma facilidade absurda de sair lá de trás é, e simplesmente ir passando todo mundo por dentro e por fora do jeito que quer e chegar numa condição de de repente brigar pela vitória. né? É, o tamanho disso no campeonato, por mais que ele saia derrotado hoje numa disputa com o Pérez, acho que o tamanho disso dentro da Red Bull também pesa, não? Sim, com certeza. Eu acho que o Verstappen, com um carro, um carro bom, com o talento que ele tem, a gente vai, vai ver isso com alguma constância, né? Tipo por onde, como você disse, por onde ele, ele tiver a oportunidade de passar ele vai passar realmente porque o carro realmente esse rb 19 é, é, é muito bem nascido, né? Parece realmente muito muito bom. Então eu acho que o, o Verstappen vai ser tricampeão da, da, da, da Fórmula 1. A gente não sabe ainda em qual grande prêmio que isso vai acontecer. Mas tudo indica que vai ser com uma certa folga, né? E ele tem talento suficiente para isso. Ele vai colocando o nomezinho dele aí no, na, na história da categoria, né? E, e como eu vou até relembrar uma coisa que o Gad disse, né? Num dos, dos padóquios, a tendência é, é, é domínio constante do, de Red Bull e Verstappen até a mudança de regras lá em 2026. Então, assim. Pode acontecer até um pentacampeonato do, do Verstappen aí, consecutivo, já pensou? <música>